na expressão de Paulo, disse assim, que a vinda de Cristo está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Então, Paulo, se referindo à sua experiência de ter aceitado Jesus, ele disse, olha, eu aceitei Jesus há um tempo, e Jesus está agora mais perto do que quando eu aceitei a fé. Isso ele falou mais ou menos há dois mil anos atrás. Agora, pensa então, assim, logicamente, tá? se Jesus não está mais perto agora de voltar do que quando Paulo falou isso. Você percebe como é natural? Tá? Eu não preciso é, ficar tenso, eu só preciso perceber que hoje tá? eu preciso viver em vigilância. Porque certamente a volta de Jesus está mais perto do que quando eu aceitei a fé. Eu aceitei em 86. Jesus está mais perto. Amém? Quando Jesus fala sobre os sinais, tá? é justamente essa postura que você me disse a respeito dos jovens. Ah, mas já tanto tempo e não voltou ainda. Mas essa frase, essa forma de se enxergar este evento tá é que justamente provoca né a sensação tá o sentimento da tá, que aquelas leis virgens tem né a a cinco prudentes as cinco locas né as cinco tá é, sabem que é normal é, aliás as leis sabem que é normal atrasar mas cinco acha não ah ele deve chegar logo Bom, uh, fica tranquilo, né? Só sossegam. Tá? Jesus disse assim, logo a seguir, ele fala de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, né? uns casavam, outros noivavam, outros comiam, e veio né? a chuva e não o perceberam. Veio o dilúvio e não o perceberam. Então perceba que a frase não o perceberam, ele se repete em todo esse texto, tá? e é cinco ou seis vezes que ele se repete, nas parábolas da Figueira, na parábola de Noé, que ele cita, dos empregados que ficaram lá, os líderes desses empregados ficaram lá guardando, depois vai falar de outros de outros eventos, onde a, a ênfase tá? das outras parábolas é não estar vigiando não estarem esperando, tá? porque as pessoas se, assim, se acomodam, ah, não voltou, Ah, quem sabe quando vai voltar, né? não importa, tá? como o irmão disse assim, não importa quando Jesus vai voltar, importa que ele está mais perto do que ontem, tá? se vamos colocar bem assim, Jesus está mais perto para voltar do que ontem, Tá? e isso realmente vai ser assim, não abrir e fechar de olhos, tá? e tem que estar pronto.